A ovelha e o lobo Estava uma manada de ovelhas a pastar Junto de um rio caudaloso a passar Nisto um lobo vem nas águas a se afogar Umas fugiram, pondo-se logo a andar Outras, reparando que ele estava ferido, começaram a gargalhar Abriram bem os olhos para o verem se afogar Mas havia uma ovelha que era mais ovelha do que o normal e começou a filosofar, conduída e embuída do amor universal, logo quis o lobo salvar. rápida correu para um enorme penedo galgar e ao lobo um tronco enorme arremessar. vendo o lobo tamanho tarola se acercar Grita para a ovelha o seguinte palavrear: Ah, traiçoeira, vil mesquinha, Que com este pau me queres matar.